É. Andar de bicicleta. Exabem um... Um comércio. É ali na... Tchau. Na... Tchau. Um abraço pra você. E aí, Dona, dona Berenice? E a senhora tem ido no sítio, não? Lá na fazenda? bom mesmo eu fui. O que a senhora faz lá? Nada. Só vai ver aí. E... É, o homem olha o gado. O filho deve aqui ficou quantos dias? Uma semana. Uma semana. Ele falou assim, mãe... Eu vim cá para passear, vim foi para trabalhar. Ele trabalhou muito. O que, viu, que ele fez? Coisa. Ah, muita coisa que precisa dele andar. O Geraldine é muito ocupada. É, com o Leonardo, né? O senhor teve mim? Tem. tem. tem? Ele está bem, graças a Deus, tá? Sim, sim. Ah, ah, Bom, ah, eu tive lá. Eu vou, por causa da cadeira de roda, aí eu vou ver se, se eu tenho condições. Se eu tiver, aí eu desço. Eu estava querendo ir lá na, na fazenda do Sr. Borges, Zé Borges. Pra cá. É, pra cá, né? É. A senhora conhece lá? Ah, faz muitos anos que eu fui lá, mas não sei não. É. É pro lado da fazenda do Sr. Paulo Alcântara? do Paulinho Alcântara? Não, não. sei. Não sabe não, né? É. Mas é isso aí. A senhora vai mais lá na fazenda da senhora, né? Eu vou só lá em casa. E o que, que tem lá? Tem tem gato. Olha lá. Tem galinha. É isso aí. É de galinha. Muita galinha? Tem. E quem cuida dessa? Tem um leite lá que trabalha. Trabalha e cuida dessa. E tira leite lá, dona Geralda? Sim. Mas não é muito, não. Não. Que bom mesmo. Oito eu fiz então um queijos. Oito queijos. É. Mas quem faz o queijo? É. Faz lá. É. Que bom, dona Berenice. É. Deus abençoe a senhora. É. Eu gosto muito da senhora, viu? É. Eu sou o Foi gente que marcou a vida da gente. Né? Deixou saudade, sou o A senhora hoje lembra com muita... Saudade, né? Bem demais. Companheiro, quantos anos você ficou casada com ele? 65. 65 anos? É. É uma vida, né, dona Verena? Uma vida. Você já teve o Geral, a Geraldina Sim. e, o, e, e o, o Evandro, né? Você está com quantos netos hoje? Quatro. Quatro netos. E quatro bisnetos. Quatro bisnetos. É. Duas e dois netos. A senhora não sabe o nome desses todos. Sei. Então fala. Vamos é. ver. Dos netos. Dos é. netos. Dos netos. É, Dos netos. é. Dos netos. é. O mais velho. A Adriana. A Flávia e o Léo. O Leonardo. Os dois homens da Geraldina e as duas mulheres do Evandro. É. é. E a Janete? A Janete tá boa. Tá boa, tá. né? Graças a Deus. É. Uma alegria muito grande, viu, dona Berenice? Conversar Sim. com a senhora e, e eu estou registrando isso. Eu estou registrando. Eu? É. Uai, que isso. E a senhora vai sair no, no, no Fantástico. Meu Deus do céu. A senhora é muito importante. A senhora Mas não sabe isso? o quanto que a senhora é querida. Que isso, pai. Né? Que bom. Deus abençoe muito a vida da senhora. Amém, Deus. E eu sou um admirador da senhora, viu? Se amém. É. Ah, a senhora deixa, deixa muita alegria para a gente. Obrigado. Muito bom. Deus abençoe, viu, dona Gerardo? Dona Berenice Vilela Barreira. Dona Berenice, a mãe da senhora como que chamava? Cândida Alves Vilela. Ela morou em Capitinga? Não. <risos> da onde que é esse Vilela? Esse Vilela? É pra cá. Cássia mesmo? Não, é pra lá de Passos. Pra lá de Passos. Os irmãos da senhora é, é o. A, a, quem é que é irmão da senhora? Ah, já acabou tudo. Acabou nada, tem o, a esposa o sua Emília, a irmã da senhora? Ela, e os irmãos? Miguel. E os irmãos da senhora? Era o Miguel? Era o Miguel, é o João, Miguel, Oliveiro, Basílio Villelo, e José. E José. E as mulheres? Estelina. Estelina. Eu e a Nene. Berenice, são três mulheres só? Só. Só três mulheres e quantos homens? Seis. Seis. Nove. O nome da mãe da senhora é... Cândida Alves de Vilela. Um e o pai? Cândida é... Silvestre da Cruz Freita. Freita. A mãe da senhora é que é Vilela. É Vilela. E o Vile... papai Freitas. Freitas. É. Que bom. Deus abençoe muito. Não, Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. A senhora conhece... A... Conheceu a, a fé através da, aqui da igreja presbiteriana, né? Uhum. A igreja. Os pastores aqui, o reverendo Antônio Lemos, reverendo Jairo. O reverendo Jairo, Santenor, né? É, da época do Santenor. É. O checo, né? É, o checo, Joaquim Garcia. Joaquim Garcia. É. Que Deus abençoe muito a senhora, viu, ah, D. Né? Berenice? A senhora é um exemplo de lutador, Deus abençoe muito, eu admiro muito, Deus abençoe. Nós vamos apiar, vamos ver aqui as condições para a gente... Se